Que os dias que correm, as semanas que correm, valem por meses, valem por anos. É um tempo acelerado. A cada dia os acontecimentos se sucedem com efeitos sobre as nossas vidas que se estenderão por anos e por décadas. Eles dizem que o que eles estão fazendo, o impeachment que eles tentam nesse momento, não é golpe. Nós dizemos que impeachment e abstrato não é golpe mas o impeachment que eles estão processando Porque não há crime de responsabilidade Cometido pela presidenta da república É golpe, sim senhor E nós dizemos Que o golpe que eles procedem nesse momento Não é simplesmente um golpe Contra a presidenta Dilma Rousseff O que eles querem Não é simplesmente afastar Uma presidenta da república Da qual eles divergem Ou a qual eles criticam Não se trata simplesmente de afastar a Presidenta da, da República, da qual se critica ou da qual se julga que não governa da melhor maneira. A tentativa de afastar a Presidenta Dilma Rousseff é, na verdade, a tentativa de interromper um projeto. É a tentativa de interromper as mudanças. É a tentativa de interromper o caminho que se traçou ao longo dos últimos anos para que houvesse mais igualdade no Brasil. Para que um pouco da riqueza brasileira pudesse ser dividida entre todos os brasileiros. E esse processo, que está muito longe de se completar, que está muito longe do que se quer, é um processo que incomoda profundamente uma parte das elites brasileiras que não querem ver nem um pouco de divisão de renda, nem um pouco de distribuição de renda, nem um pouco de melhoria da vida dos mais pobres, porque eles se incomodam profundamente quando não são apenas eles que ganham. Portanto, meus amigos, barrar o golpe não é simplesmente defender a permanência do, do regime democrático. É sim defender a democracia e a democracia é fundamental porque sempre nesse país que se interrompeu a democracia, se interrompeu junto com a democracia a possibilidade de lutar por mudanças. Porque sempre que se caçou a democracia nesse país, na verdade se interrompeu a possibilidade de criticar o outro, de divergir de buscar outros caminhos, se interrompeu sempre, junto com a interrupção da democracia, se interrompeu a possibilidade de alterar um pouco a maneira como se divide as riquezas no Brasil. Mas no final do dia, no final das contas, o que eles pretendem de verdade é o que os jornais já estão publicando. É introduzir a cobrança das mensalidades das universidades, é interromper a política de recuperação do salário mínimo é interromper o Bolsa Família, é interromper o Minha Casa Minha Vida, que significou, pela primeira vez na história, a possibilidade de milhões de famílias terem acesso a uma casa muito simples, a uma casa muito simples, mas a possibilidade de ter um teto e de não viver na rua, e de não viver buscando por aí alguma forma de ter um teto para si e para os seus filhos. O que eles estão tentando interromper é um projeto de mudança, um projeto imperfeito, um projeto que merece críticas, um governo que tem suas dificuldades no cotidiano, mas um governo que abriu a possibilidade da disputa pela divisão da riqueza, da disputa pela distribuição da riqueza e a possibilidade de que os mais pobres tenham algo nesse país imenso e desigual. A história do Brasil tem sido uma história de quando as elites ameaçam golpear, as forças populares batem em retirada. A história do Brasil no passado foi a história de que cada tentativa de golpe das elites foi seguida de uma vacilação daquele que ocupava o poder. Foi assim com o João Goulart, foi assim com Getúlio Vargas, que só não foi mais assim porque recorreu ao recurso extremo de se matar, assegurando mais 10 anos de democracia no Brasil com seu gesto em 1954. João Goulart se retirou da batalha sem fazer a defesa da permanência do poder que ele tinha conferido pelo povo, mas eles se enganaram sobre a presidenta da república que aí está. Ela disse, não, eu não renuncio, eu não saio daqui e não por mim, mas porque os milhões de brasileiros que me elegeram Esperam de mim um compromisso com a democracia, esperam de mim um compromisso com os interesses da maioria que elegeu a ela, presidenta Dilma Rousseff. E ao ela não sair em retirada, ao ela não se retirar das ruas, ao ex-presidente Lula não se retirar, ao nós todos nos alertarmos do golpe em curso, eles temem, eles temem a luta política que se está processando no Brasil.